Oi vizinhas, tudo bem? Hoje eu vim trazer para vocês essa dica que eu fiz no meu cooktop, foi pra instalar ele, porque onde eu moro não, é, eu pago aluguel, então é, não daria certo eu colocar uma pedra, que seria um, um precinho um pouquinho mais alto do que esse, esse balcãozinho, e ele não seria meu né, depois eu ia ter que tirar e ia ficar aqui na casa. Então eu optei em comprar essa peça, que foi super garotinha, 350 reais, é, eu tenho né, a parte do balcãozinho que eu posso guardar as coisas e, e assim eu adaptei, porque ele não vem né, com esse corte pra poder colocar o, o cooktop. É, aí meu pai fez o corte pra mim, pra mim poder instalar. Aí a, a saída dele, eu vou mostrar aqui pra vocês, a saída de gás dele fica lá fora, né? passei o, o caninho, fica lá fora e, e deu super certo. Já faz um ano que eu tenho, a madeira não, não estragou, não danificou, não inchou, não desbotou, não aconteceu nada. Ela tá intacta, como se fosse uma pedra mesmo. Então, tipo assim, eu super indico, porque é um... um um benefício bem baratinho e fica bonito também muita gente quer colocar e falar ah, mas eu vou ter que colocar na pedra? não, não precisa ser na pedra, gente, dá super certo porque esse aqui, se você também fazer o planejado tipo com madeira também vai ficar bem top e, e eu super, super amei e vou te mostrar agora um pouquinho mais é, sobre, sobre como eu fiz aqui a instalação eu até tenho um vídeo, eu guardei o um vídeo né? eu tenho um ano do meu pai fazendo, né? Instalando ele, que é super fácil. Aqui a gente consegue tirar, ó, pra fazer a limpeza, tá vendo? A gente levanta, faz a limpeza dele e eu super amei. Aí vou mostrar agora certinho pra vocês. Aí ele ficou desse jeito, ó. Peguei um menorzinho, porque. Por conta do meu espaço, né? Agora vamos ver a bagunça aqui. Que aqui tá bagunça, hein, gente? Ó. Aí ele fica aqui, ó. Tá vendo? Que eu fiz o um corte. Bonitinho, ó. Eu fiz um furinho lá atrás. Pra passar o. O gás e a energia Olha ah, que legal Eu super amei, gente Deu super certo E é bem baratinho, né? Você acaba achando até alguma peça mais em conta também E essa foi minha dica do vídeo de hoje, gente Espero que vocês tenham gostado, é, eu comprei o balcãozinho na loja, nas Telas Bahias, e eu paguei 350 reais, e não foi o dos melhores não, tá gente, Tem, tinha peça bem melhor, e esse aqui que vamos dizer que era um pouquinho mais fraquinho, deu super certo, então eles falar assim, nossa, vou comprar um bem caro pra ser top, pra, pra aguentar a temperatura. Esse que deu super certo. E depois eu vou fazer um vídeo falando sobre o meu top também. É, eu gosto muito dele, ele é da Fisher, mas tem um contra aí que depois eu vou falar pra vocês. Vou deixar vocês curiosos pra assistir o próximo vídeo. Então eu vou ficando por aqui, espero que vocês tenham gostado do vídeo. Deixe o seu joinha. Se inscreva no canal se você não é, porque eu vou trazer bastante vídeo pra vocês sobre coisas pra casa, coisas pra beber porque eu tenho a Alexandrinha, né? Vocês já sabem, quem não sabe, sabe que eu tenho uma bebezinha linda. E eu vou ficando por aqui. Um beijo, até o próximo vídeo e tchau, tchau!